Esse é o terceiro vídeo de quatro, porque na verdade o quarto eu já fiz há muito tempo. Eu fiz um vídeo sobre correr, vai estar aqui, explicando por que correr é o exercício que você deveria fazer. É importante dizer que eu não sou especialista nisso, eu sou uma pessoa que vem já há uns sete anos tentando achar o melhor jeito de manter minha saúde. Tenho 50 anos. Fiz um outro vídeo sobre o que engorda é passar fome, eu coloquei o um título assim, muito embora eu acho que a gente não deveria se preocupar com essa coisa de engordar, de emagrecer, e sim de ter saúde, porque... paciência, cara, todo mundo tem essa obsessão com a coisa de perder peso, que não é nem perder peso, o pessoal quer perder é diâmetro. E pior é que o cara vai, faz corrida, faz exercício, que é o assunto desse vídeo, começa a ganhar peso, porque músculo pesa mais que gordura, aí desiste, e fala assim, não, muito melhor é fazer dieta, passar fome e ficar levinho. E o quarto vídeo é um vídeo antigo, que eu fiz sobre meditação, eu tô meio sem graça no vídeo ainda, sei lá... Como já disse, não sou médico, não sou nutricionista, não sou é, formado em educação física, mas estou aqui para compartilhar a minha experiência pessoal. que Eu acho que eu sou um humano mais ou menos normal, eu sou um humano resistente, nunca fui ficar doente, essas coisas assim. Eu sempre tive bastante disposição, sempre fui fortinho, apesar de sempre ter sido mais para gordinho, tá? da minha vida toda. Eu sou uma pessoa normal, um ser humano normal, não sou um alienígena, muito embora alguns amigos discordem desse ponto. Vamos lá. Por que exercício? Exercício porque a corrida, como eu disse no outro vídeo, é um dos exercícios mais naturais para o ser humano, então é quase um não exercício. Ele é muito importante que vai te fazer funcionar, vai lubrificar, vamos dizer assim, seu corpo, mas você não vai se desenvolver todas as partezinhas do seu corpo que você poderia desenvolver fazendo exercício. Daí, onde fazer exercício? Se você vive numa região que tem academia por um preço, sei lá, um décimo do seu salário, ou menos, uma coisa que é fácil de pagar, acho que vale mais a pena a academia, porque é melhor você fazer com um profissional te ajudando, é melhor fazer as coisas coletivamente do que individualmente. Mas muita gente não tem, tem vergonha de ir para academia, muita gente não gosta do clima de academia e prefere fazer uma coisa em casa. Foi o que eu decidi fazer, não porque eu tenho vergonha, mas porque eu, é o meu jeito, eu prefiro fazer as coisas... Do meu próprio jeito. Eu ia fazer um vídeo sobre as asas de Ícaro. Né? Mais ou menos isso que acontece comigo. Eu gosto de ter o controle, de ter as ferramentas todas na minha mão. Então, aproveitei que um amigo meu me sugeriu esse aplicativo Freeletics, mas não é uma propaganda do Freeletics. Freeletics. É tipo Free e Athletics. Sem o... Ato. você entendeu? vou colocar o um link para ele aqui. Vários aplicativos que fazem isso, que basicamente... Tem um monte de séries que você pode fazer, então você pega uma série lá fazer três sequências de abdominais, agachamento e flexão. Aí ele vai te acompanhando, você clica o, o dedinho ali, ele faz assim, passa para próximo e vê quanto tempo você demorou para fazer e você vai acompanhando assim o seu desenvolvimento. O importante é você pensar que esses exercícios vão se ajustar a você, porque você que vai dar o ritmo. Eu acho que o meu critério de escolha foi esse. Tem um programa de exercícios que você coloca lá no, no YouTube e tenta acompanhar a pessoa, mas é meio ruim, porque se você for muito mais rápido do que aquele, aquela aula, você vai fazer 25 flexões e vai ficar parado, vai ficar parado vai lá esperando, o que eu tenho que fazer agora? Se você for mais lento ou mais lenta, você vai estar tá lá na 12ª flexão, o cara já está na 25ª, mandando você partir para outra coisa, vai, vai, vai! E a ideia é muito simples, é você fazer exercício aeróbico, que exercite perna, que exercite braço, que exercite abdômen, que exercite várias partes da perna. E esses exercícios, esses programas, que têm seus workouts, eles vão ter o cuidado. Uns bem, outros mal. Não tem uma avaliação disso de um especialista. Eu dei uma pesquisadinha e me parece que o Filetex é respeitado. Mas tem o BT Fit também, que é da Bodytech, aquela brasileira. Tem um pouquinho aquele problema de ser a aula, o cara vai você tem que acompanhar no ritmo do cara ou da menina que está dando a aula. Primeiro você tem que ter a meta. Dia sim, dia não, eu vou fazer esse tipo de exercício. E vou fazer o melhor que eu posso fazer. O Freeletics especificamente ele tem um problema, porque você não pode fazer meio workout, você não pode fazer meio exercício. São cinco séries, por exemplo, de três exercícios, que se você chega no meio você não consegue mais, não consegue. Você vai ter que mentir para ele que você fez, você vai ter que fazer... Fiz 25, abaixei 25 vezes, <risos> mexe só o braço. Mas tem vários workoutzinhos que dá, tem uns 3 ou 4 que dá para você fazer independente do seu estado físico. Você vai fazer meio né, meia boca, mas você consegue fazer as repetições. Aí você vai ter o trabalho de descobrir quais são essas repetições. O aplicativo que você testar, pensa nisso, que sejam séries que você consiga fazer, mesmo que você faça... Né? Por exemplo, o abdominal é para você encostar o peito no joelho. Não encosta o peito no joelho, levanta um pouco e vai descobrindo os seus limites e vai melhorando os seus limites. Eu estou fazendo esse esquema de correr intercalado com exercício há uma semana e um dia. A corrida, ela vai fazer quase tudo que você precisa para você não ser uma pessoa sedentária. Não, vai fazer tudo que você precisa para você não ser uma pessoa sedentária. Mas para você se desenvolver um, um acondicionamento físico, mais legal, mais pleno, você vai precisar do exercício aeróbico, de, de algum tipo de workout. Eu já disse, dê preferência para um personal trainer, uma pessoa que estudou, que vai avaliar o, os seus limites, já vai conhecer previamente, você fala assim, olha, eu tenho um R de disco, olha, eu tenho um problema no joelho, ele vai te orientar melhor, que tipo de exercício você pode, que tipo de exercício você não pode ou não deve fazer. Como eu disse lá no começo, eu disse no começo, Bom, eu não disse, agora. Eu sempre fui um cara, apesar de gordinho, sempre fui gordinho, é, eu sempre fui resistente. Então, eu não tenho muita limitação com exercício, não. é que eu tô com 50 anos e não dou conta de fazer cinco sequências de, sei lá, é, andar nas mãos. Eu não consigo nem andar nas mãos. Muito menos cinco sequências de andar nas mãos. Então, se você tem um histórico de ter problemas, né, a, a, então, assim, cara, acho que é melhor descartar aplicativo vai atrás de um personal trainer. Dica, vai pra corrida também, tem certas dores que se você sentir são alertas, dor de tendão, tendão do joelho, por exemplo, aqui dos lados assim, cara, se você sentir dor ali, sugiro que você pare, analise com calma, vai no médico de repente, se tem saúde pública no teu país, vai lá na saúde pública, ah, não funciona a saúde pública, Não vai nada pra ver se funciona, porque às vezes a gente vai e funciona. Ou se tem plano de saúde, vai no plano de saúde, você está gastando uma fortuna com o plano de saúde, aproveita e usa, né? Porque tem certas inflamações, tem certos machucados que a gente faz de, de exercício. Se você não tomar cuidado, ele vira uma coisa crônica. Então, fica de olho nessas coisas. Dor de músculo? Ah, está doendo a batata da perna, está doendo aqui a coxa. É normal porque você está exercitando o músculo. Às vezes você fica até... Te assusta. Porque você vai subir uma escada e não consegue nos primeiros dias, assim. E, e juro, não consegue mesmo não. Eu vinha correndo com frequência. E quando eu comecei a fazer os exercícios, eu achei que ia ser mole. E olha que eu tenho as pernas muito fortes. No terceiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu tava que eu não conseguia subir essa escada direito. Eu subia sofrendo. Entendeu? Agora já tá melhor já. Depois de duas semanas já funciona melhor. Avalia bem teu corpo. É muito importante essa esse hábito de você observar o teu corpo e ver o que está acontecendo não é só o exame de de mama que é recomendado fazer para ver se tem algum grande alguma coisa assim tem que tomar cuidado com os aplicativos de exercício porque o filete por exemplo que eu estou usando ele é meio descompensado então ele tem uns uns exercícios que tem sei lá quatro exercícios uns workouts que tem quatro exercícios que são moles de fazer e um quinto que é impossível e o que é pior você não pode parar no meio são cinco séries se você não aguentar mais a terceira série, você não tem como cancelar, ele joga fora o exercício inteiro. Nesses casos, o que eu fiz? Eu fiz duas coisas, não fiz mais aquele workout e quando eu percebi que eu não conseguia fazer o workout inteiro, eu anotei quanto tempo eu tinha levado até ali e coloquei isso em algum outro aplicativo externo. Eu uso o Rank Keeper para correr e estou usando o Rank para controlar também esses exercícios. Quando você fizer os exercícios, não é na parado de fazer exatamente o que o exercício está mandando. Você não vai aguentar no começo, dificilmente. Faz meia boca, o exercício é melhor do que não fazer nada. Agora, meia boca não é fazer torto, senão você vai se machucar. Então, digamos que você não consiga fazer a flexão indo. flexão, lá, o abdominal indo até o joelho. Faz aquele abdominal curtinho, sabe? O é que você faz? Né? Só levanta o, as costas do chão, né? E dá aquela concentradinha aqui já é coisa com o tempo você vai e na primeira série ou na última série você tenta fazer certinho como o aplicativo sugere esses aplicativos sempre tem um videozinho que mostra como fazer e dá uma dicas de como fazer sem se machucar observa com atenção isso o importante é você lembrar sempre de ter uma boa saúde tá faça a sua corridinha porque a corrida é um dos exercícios mais naturais que o ser humano pode fazer faz um exercício auxiliar que é bom, que dá uma autoestima também, você pensa, caraca, eu consigo fazer 25 abdominais. Medite, meditar é muito importante, limpar sua cabeça, acalmar sua cabeça, a gente vive tempos difíceis, tempos bem difíceis, tensos. Se alimente bem, não tem como... Tá bom, você tem a paranoia de emagrecer. Mano, mana, é comer. E não é comer pouco, por favor, não faça isso, essa mania das pessoas ficarem passando fome, Vá lá no vídeo sobre fome. Come saudável. Vai chegar uma hora que vai valer a pena. Enfim, pá, já falei demais. Eu acho que já estou ficando em volta. Incisei que esse vídeo não está ruim. Não está bom. mesmo que isso não está bom. mesmo que está horrível. O vídeo está horrível. Eu estou com afta aqui. Aí eu mordo. Afta, e falo todo estranho. Espero que o vídeo seja útil para você. Seja útil para alguém que você conhece. Fique à vontade para compartilhar, comentar, etc. Seja feliz, tenha uma vida boa, vida longa e próspera. Tenha uma boa vida, tenha uma vida plena. Apareça sempre por aqui, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tchau, tchau. Esse vídeo sobre exercício, o gordo que fala... Esse devia se mudar o nome do canal, né? O gordo que fala de fitness. É porque de roupa não dá problema. Eu não vou fazer vídeo pelado pra vocês verem como é que é, mas é muita banha, tá? É muita banha, muita. Tem uns, tem uns 20 e tantos... É tão engraçado colocar aquilo existe, aqueles erros de filmagem no final. Eu, pelo menos, curto selecionar e colocar lá. Tem umas pessoas que riem. Tem um tempo que o pessoal não, não, não fala que tá rindo. Eu devo estar sem graça, né? preocupado tá com aparência, gente. Todo mundo se encontra na internet hoje em dia. Qual é a importância da sua aparência? 5, 6, 7 é. É, eu fiz seis exercícios e seis coisas. Isso dá quase duas semanas. Duas semanas. Dá duas semanas. Vai ter bolero de Ravel nessa gravação. Mas é de próstata que não é autoexame, eu acho. Eu não vou colocar isso.